Fala galera, beleza? Foi o Pão aqui pra mais um vídeo, mais um vídeozinho curto pra vocês aqui. E como vocês puderam ver no título, o Getão, né? Get Right, uma lenda do CS. Pelo que... Eu já vi esse vídeo aqui, né? Pelo que tá dando a entender aqui, ele tá indo pro Valorant. Vamos ver o vídeo aqui, depois a gente... A gente fala o resto. Então é isso galera, vamos lá, minha opinião é o seguinte, a galera tá falando assim, pô cara, uma per... é uma perda incrível pro CS, Get Right vai estar tá indo pra Valorant, e, nossa o CS tá morrendo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vamos lá galera, minha opinião, lembrando que essa aqui é a minha opinião, e quem pode discordar, enfim, só não, se estão faltando com respeito, tudo bem, primeira coisa, acho que em relação ao Get Right, acho que obviamente que... Ele já não tava rendendo mais como antes, dentro do CSGO. Não paga praticamente nada que ele fez no CS, ele foi uma lenda e sempre será lenda, sempre porque o que ele fez nesse jogo foi incrível. Só que, atualmente, ele não tava rendendo nada, né, galera? Então, eu sempre tenho pensamento, como eu já falei várias vezes, eu acredito que muito dessa galera que tá indo no Polo são os caras que não estão conseguindo mais jogar CSGO, ou são os caras que tentaram, tentaram, tentaram e nunca conseguiram crescer dentro do CSGO. É, pode ser tanto lendas que estão parando, ou jogadores que estão começando e não querem e não estão conseguindo, né? E muitos desses jogadores são do NA, existem muitos jogadores ali do NA que estão indo para o porque estão vendo a oportunidade de ganhar dinheiro, talvez uma oportunidade de talvez virar um dos melhores do mundo, coisas que dentro do CSGO eles não conseguiram é, executar. Felps, e aí? O CSGO tá morrendo? Como é que tá? Você acha que... Ó, oh, primeiro, galera, eu acho que nenhum jogo do mundo vai ser capaz de matar o CS. Eu acho que é impossível. Eu digo isso porque CS é uma parada que não é só o jogo em si, cara. É alma, é coração, é a galera que joga, a galera... todo mundo sabe que, que jogo que é esse. É a, a energia, a, a parada de jogar CS é diferente, sabe? Você que tá vendo esse vídeo sabe o que eu tô falando. Eu, a gente, muitas vezes, existem muitos jogadores que jogam por amor... E existem muitos jogadores que vê campeonatos e se apaixonam. Ou o pai ou o irmão mais velho fala que o jogo é top e começa a jogar. Enfim, e talvez são coisas que eu acho que não acredito que funcione pra outros jogos. É apenas minha opinião. E eu acho que isso é bom. A migração pra outros jogos de alguns jogadores. Não digo que tipo, pô, é o que eu queria. Não, mas é bom porque vai liberar espaço, vai ter novas vagas. Vai ter é, muita chance pra você que é molecão novo aí que vai querer começar a jogar CS ter, entendeu? Principalmente pelas pessoas que são lá do NA e pessoas aqui no Brasil. Muitos jogadores estão migrando. Isso abre novas oportunidades para muita, muito moleque novo começar a jogar CS. E isso é uma rejuvenescida no cenário. E eu, até, e eu gosto disso, cara. Então, eu não acredito que vai ser. Para mim isso é normal. É eu meio que eu já esperava que muitos jogadores migrariam. Porque você pode ver que ninguém tá migrando, tirando talvez, o Nitro ali que tava no. Que podia render mais, né? Um ou outro ali. Muitos estão migrando. A maioria dos jogadores que migram são aqueles que ninguém nunca muito. Não é que ninguém nunca, vai. Vamos falar com as palavras certas. Nunca foi tão assim lá em cima no, no auge, né? Nunca fez muita diferença no jogo, né? Tirando uns ou outros, uns ou outros, obviamente. Tipo Nitro, tipo Swag, tipo puta potencial, tirando o Getão aqui, é que, que é uma lenda, mas a maioria ali não dava lampejos que podia ser um puta jogador, mas sei lá, parece que desistiu disso. Enfim, galera, eu só queria dar essa minha opinião é Você que torce pela, pela morte do CS é, Pode esquecer amigo A gente vai e sempre será o jogo mais jogado no mundo de FPS Tamo junto galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo junto, até o próximo vídeo Deixa seu, deixa seu like aí pra dar uma ajuda E é nóis galera, valeu